Olá, meu nome é Neymar, eu sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Nós estamos fazendo uma série de vídeos tratando sobre a Reforma Trabalhista 2017 e para poder nos ajudar nisso, a gente sempre tem convidado o Luiz da 3C Contabilidade. Haja vista, ele além de atender a DoraSoft com um escritório de contabilidade, também é um escritório especializado em casas lotéricas que ele atende por diversos estados do país. Não é isso, Luiz? Exatamente, Neymar. É um prazer receber você aqui novamente. Obrigado, Luiz. Luiz, dentre das principais mudanças que houveram dentro da Reforma Trabalhista 2017, uma delas fala sobre a questão intrajornadas. O que é isso? Explica melhor pra gente como é que funciona. Neymar, essa questão da redução do intervalo intra-jornadas é a redução, a possibilidade de redução do horário de almoço do seu colaborador, perfeito? É, antes a, a lei especificava que a quantidade de tempo mínimo era de uma hora? É, para aquele trabalhador que tinha jornada de 8 horas diárias, ele poderia fazer um intervalo de no máximo duas horas e no mínimo uma hora. Eu vou te colocar um exemplo prático de um dilema que a gente viveu aqui no escritório e como que isso aqui passou a, a, a ser resolvido com essa reforma trabalhista. Então eu fui procurado há um, um tempo atrás para o proprietário de um posto de combustíveis que estava com o seguinte problema, o funcionário, né? É, chegou a ele e solicitou que trabalhasse um horário menor durante o almoço, né? fizesse um horário de almoço menor, para que pudesse compensar também com uma saída antecipada da empresa. O empresário não viu problema algum, porque vai, ia ter o funcionário trabalhando no horário de almoço, que na realidade dele era bem movimentado, perfeito? E também estaria atendendo um pedido do funcionário. Estaria atendendo um pedido do funcionário. O funcionário argumentou ao proprietário do posto que não compensava ele fazer um horário de almoço mais prolongado porque a residência dele era muito distante. Então ele queria fazer um horário de almoço reduzido e sair meia hora antes. Então, para poder atender ao pedido do funcionário, o dono do posto de combustível autorizou, e aí? Que... Autorizou, mas aí, pela legislação que nós tínhamos antes da reforma, isso não poderia ser realizado. Por quê? Porque a legislação falava que a men o menor intervalo seria de uma hora. E a partir de agora, Luiz, com essa reforma, como é que ficou essa questão? Essa questão, então, agora ficou resolvida, porque a gente pode fazer um intervalo de 30 minutos e fazer a compensação no final do expediente, ou seja, ele trabalha meia hora a mais no horário de almoço, né? faz uma, um intervalo um pouco menor, porém compensa saindo um pouco antes no final do expediente e os dois, as duas partes, saem ganhando nesse acordo. Luiz, uma pergunta aqui, é, até para não delongar o nosso vídeo, mas para que o lotérico possa entender melhor. Se for fazer esse tipo de acordo, como é que funciona? Basta conversar, tá combinado, tá ali boca a boca, resolveu ou não? Neymar, não tem nenhuma formalidade específica. A ideia é você entrar em consenso com o seu colaborador. Uhum. Mas existe a possibilidade de a gente criar um modelo para que o nosso colega lotérico possa ter isso por escrito e evitar qualquer tipo de problema jurídico lá na frente? É, é sempre importante se resguardar né, e pegar por escrito essas modificações. Então a gente pode disponibilizar um modelo de né, uma declaração de acordo entre as partes para isso ficar registrado e a gente não tem nenhuma contestação futuramente. Ou se tiver, você já está ali especificado e muito aclarado por escrito. Exa exatamente. É o seguinte, Luiz, você pode fazer esse modelo pra gente? Faço, com toda certeza. Clique nesse link aqui embaixo, deixa o seu nome e o seu endereço de e-mail que eu vou mandar pra sua caixa postal de e-mail um modelo que o Luiz vai disponibilizar pra gente. Além disso, eu também vou mandar o meu número de telefone para caso você tenha alguma dúvida ou você queira tirar mais alguma informação a respeito desse assunto, a gente poder te colocar em contato com o Luiz aqui da 3C Contabilidade. Afinal, ele é especializado em Casa Lotérico, não é isso Luiz? Exatamente Neymar. Mais algum recado para o nosso colega Lotérico? Sempre lembrando nosso amigo Lotérico que pode acessar o portal da 3C Contabilidade, lá a gente tem conteúdo exclusivo para ajudar você no dia a dia da sua empresa lotérica com dúvidas sobre gestão financeira, contabilidade, tributação. Acesse o portal 3C Contabilidade, se inscreva no canal do YouTube, que a gente está produzindo conteúdo exclusivo para você. Luiz, mais uma vez obrigado por nos receber aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Clique no link, aproveite o material. E como sempre, desejo para você sucessos e produtividade.